Olá jovens, está começando o segundo e a entrevista com pessoas bonitas do MS. Mas antes, um pequeno comercial. Não é batom, mas compre. Seu filho merece. Então vamos lá, se apresentem. Oi, meu nome é Sávio, eu tenho 18 anos. Mazinho, coordenador do DIVFS. Olá, meu nome é Nayara. É, meu nome é Tati, sou do Grupo Anima. Meu nome é Lourdes, eu sou líder da equipe de ornamentação. Eu sou a Brunella Negreiros, mais conhecida como Bruca. Você foi a última MES, do que mais gostou? Não fui a última MES. Sim, o a... O que eu mais gostei do MES? Gosto de tudo na mesa, essa vibração, ver aqueles jovens com tanta alegria. Tudo, tudo, tudo. A parte que eu mais gostei, com certeza, foi os estudos. Sim, eu fui no último MS. Sim, eu gostei mais das partes dos estudos e das dinâmicas. O que eu mais gostei foi de participar das atividades de trabalho mesmo. O MS mudou algo em sua vida? Mudou. É bem mais. É bem mais legal participar do MS do que. É, eu, pelo menos, como eu não gosto muito de carnaval, eu considero como uma perca de tempo. Então, é bem mais legal ir para o Tudo. Mudou tudo na minha vida. Sim, muitas coisas. Hoje eu deixo de ficar os quatro dias de carnaval vendo televisão e vou me dedicar aos ensinamentos, aos conhecimentos. Muito melhor. Mudou meu jeito de pensar, meu jeito de agir. É, meu jeito de comportar Muita coisa, a minha maneira de pensar e relacionar com as pessoas Por exemplo, não assisto mais desfile de escola de samba Três coisas que não podem faltar na sua mala Potinho para guardar minha lente antes de dormir Minha coberta Lençol Meu pé de cabelo E roupa, né? As minhas roupas Minha roupa Roupa, maquiagem E... Travesseiro. Travesseiro. Escova de dente. Escova de dente. Escova de dente. Escova de dentes. Creme. E o um pijama bem confortável. São 18h30 no MES. Banho ou jantar? Banho. Tomar banho. Jantar. Jantar. Jantar com certeza. Jantar, meu bem. Banho depois. O que você espera do 34 MS? Eu, que o 34º Emés continue da mesma forma, com muita alegria, muito amor, muita vibração. Alegria. Que seja o Emés mais emocionante dos outros. Espero muita coisa. Eu espero que a, o teatro se saia muito bem, o pessoal do pedagógico consiga dar um excelente estudo, o pessoal da ornamentação arrase. E muita descontração, além do aprendizado, é claro espero rever meus amigos e aproveitar o máximo tempo porque a gente ficou o ano todo esperando, né? O pessoal da música cante super bem, o Gédry dance bem também, por favor. Novas amizades e rever um monte de gente. Tudo de bom como sempre foi. Se você pudesse realizar um desejo no MS, qual seria? Um desejo no MS? Eu espero compreender o que as pessoas que eu conheço sempre falam do EMS e eu não sei o que é, não faço assim. Tô começando a ter uma visão, assim, do que pode ser um EMS. Mais tempo pra tomar banho. Eu acho que eu já realizei todos os meus desejos no EMS. Ah, o meu desejo no EMS é aquilo que eu venho sempre falando com o Mazin, pra gente triplicar o número de jovens. É simples, meu desejo é que daqui a pouco os jovens estejam à frente da realização do evento. O meu maior desejo mesmo é participar da MES, então não tem... Não tem muito o que pedir a mais. Não é batom, mas compre, seu filho merece. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Tchau. Tchau gente, te vejo no próximo mês. Até logo, pessoal. Não é batom.